aposentadoria por idade da mulher mudou e você que é mulher quer saber com quantos anos você vai conseguir a sua aposentadoria após a reforma da previdência arrasta pra cima tô brincando espera a vinheta e darei continuidade aí nas regras de transição Música Meu nome é Rodrigo Reis, sou advogado, especialista em Direito Previdenciário. Nos vídeos anteriores, falei sobre quatro regras de transição. E quem não assistiu, é muito importante, pois um dos vídeos, se não todos, poderão se enquadrar no seu caso específico. Vou deixar aqui, clica e você vai poder assistir e analisar se se enquadra ou não no seu caso. Mas se por acaso, de repente, esses vídeos é, não se enquadrarem no seu caso, assista esse até o final, pois esse sim poderá se enquadrar. No vídeo de hoje, vou falar sobre a última regra de transição, tá? que é a regra da aposentadoria por idade da mulher. E essa regra de, de transição é basicamente que é exclusivo para as mulheres. Tem apenas uma uh, pequena alteração, né, que não é na idade, para os homens, é, no tempo de contribuição que eu vou falar daqui a pouco. E para isso, eu vou ter que explicar para vocês como funcionava antes da reforma da Previdência e como ficará e como, na verdade, está funcionando agora com a reforma da Previdência. Antes da reforma, uma mulher se aposentava aos 60 anos de idade, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, chamado carência 180 contribuições para o INSS. Sendo que veio o legislador originário constituinte e disse não, agora você vai ter que cumprir com a regra de transição ou esperar a os 62 anos, que é a nova idade para a mulher conseguir a aposentadoria por idade. Mas, Rodrigo, qual é a regra de transição? A regra de transição é que a partir de 2019 aumenta seis meses na idade da mulher. Ou seja, a mulher em 2019 se aposenta aos 60 anos com 15 anos de contribuição. Mas se a mulher em 2019 ainda não tinha 60 anos. Em 2020, se ela tiver 60 anos e 6 meses e 15 anos de contribuição, ela vai conseguir a aposentadoria, mas 2021, se ela tiver 61 anos de idade e 15 anos de contribuição, ela consegue a aposentadoria e aumenta assim 6 meses a cada ano até completar 62 anos até finalizar a regra de transição e ficar a regra permanente que será em 2023 2021 61 anos 2022 61 anos e seis meses 2023 62 anos e aí exclui-se a regra de transição e ficará a regra permanente mas Rodrigo você falou que ia mudar algo na aposentadoria do homem isso a idade do homem não mudou continua sendo 65 anos mesmo antes da reforma da previdência e após a reforma da previdência o homem se aposenta aos 65 anos de idade mas o que mudou foi o tempo mínimo de contribuição chamado carência o homem tem que ter agora 20 anos de contribuição mas você que é homem que já contribuía, que já trabalhava, que estava próximo ou até longe de se aposentar, mas já trabalhava, não se preocupe, porque esses 20 anos somente serão para os homens que começaram a trabalhar após 13 de novembro de 2019, que começaram a contribuir após 13 de novembro de 2019. O que quer dizer: se você contribuía, você, homem, contribuía já antes de 13 de novembro de 2019 você tem direito adquirido e vai conseguir a aposentadoria aos 65 anos com 15 anos de contribuição no vídeo de hoje falei sobre a última regra de transição que é a regra da aposentadoria por idade da mulher que mudou de 60 anos para 62 e tem essa regra de transição de seis meses a cada ano até completar 62 e se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, deixa seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, que isso me motivará a produzir mais e mais vídeos. E aqui já adianto que falarei sobre vários temas do direito previdenciário do INSS, Falarei sobre a aposentadoria especial, do trabalhador rural, do professor, do agricultor, a aposentadoria das pessoas portadoras de deficiência. E falarei sobre o contribuinte individual, o autônomo. Quem trabalha pelo MEI, quem é microempreendedor individual, vou falar também como contribuir. Falarei também sobre revisões de benefícios como melhorar a sua aposentadoria, você que é aposentado ou pensionista, todos os tipos de revisões e possibilidades, irei falar aqui, bem como, como calcular a sua renda mensal, a sua aposentadoria, o seu benefício, qual é a melhor aposentadoria, se vale a pena, vale a pena aposentar hoje ou esperar mais um pouco para obter uma aposentadoria mais vantajosa, tudo isso eu vou falar aqui e é só se inscrever no canal. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.